Quantos, ao julgarem-se por demais importantes, subjugam aqueles que eles acreditam serem inferiores, esquecendo que há uma vida pulsando dentro daquela pessoa. E por muitas vezes, esta vida que pulsa traz em si sonhos que foram pereteridos pelas circunstâncias Onde vencidos pela dor do descaso e pelo cansaço, acaba exaurida e frustrada. Bem-aventurado é aquele que acredita no próximo, que procura reconhecer o seu valor, ainda que tais valores não lhe tragam atributos. Na verdade, somente os limpos de coração. Ao verem alguém desvalido, exaurem-se de si mesmos e, paradoxalmente, se enchendo de um valor que vai muito além do seu próprio ego. Deus, o grande arquiteto da vida, coloca tais pessoas diante dos nossos olhos para avaliar se realmente somos merecedores do dom que Ele nos outorgou. Infelizmente existem aqueles que sobrepujam o reino de Deus ao reinar efemeramente em seu reino unilateral, egocêntrico, ainda que muitos súditos o proclame enaltecendo a sua coroa. Ele será apenas alguém que contou uma história fútil e passageira, isso indiferente de sexo, cor oposição social. Sempre existirá um desafio de Deus perante a humanidade, e se formos verdadeiramente nobres, daremos asas para que os propósitos de Deus se realizem, ou do contrário fazemos do nosso ego um ínfimo Deus, mesquinho e presunçoso que indiferente da crença é mais análogo a uma doença, a patológica natureza humana.